A justiça do trabalho não existe apenas no Brasil, garante direitos e deveres sem pender para nenhum dos lados e os custos pagos pelos jurisdicionados são superiores às suas despesas. As afirmações fazem parte de uma campanha que busca desmentir vários boatos, as chamadas fake news, que circulam sobre a justiça do trabalho. Com conteúdo didático e linguagem simples, a ideia é propor um diálogo com o cidadão brasileiro de forma a desconstruir alguns mitos. A iniciativa é encabeçada pelo Colégio de Presidentes e Corregedores do Judiciário Trabalhista em conjunto com o Conselho Superior da Justiça do Trabalho e as Unidades de Comunicação dos Regionais Trabalhistas. estão abertas as inscrições para a 13ª Semana Nacional da Conciliação no TRT de Mato Grosso. Empresas e empregados que desejarem resolver amigavelmente seus conflitos trabalhistas podem procurar as unidades da Justiça do Trabalho no Estado e comunicar o interesse. O prazo para solicitar a participação segue até o dia 19. A inscrição também pode ser feita pela internet, por meio do aplicativo Quero Conciliar, disponível na página principal do TRT. A Semana de Conciliação será realizada de 5 a 9 de novembro. O evento é organizado pelo Conselho Nacional de Justiça em todo o país. A Justiça do Trabalho condenou a Fazendas Reunidas Santa Laura de Vicunha, em Nova Santa Helena, norte de Mato Grosso, a pagar 6 milhões de reais por dano moral coletivo por submeter 23 trabalhadores a condições análogas à escravidão. As pessoas foram resgatadas pelo Grupo Especial de Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho, em junho de 2017. A condenação inclui, além da propriedade rural, outras duas empresas e sete integrantes da mesma família. Esse foi o quinto resgate de trabalhadores em propriedades do mesmo grupo familiar. As cinco fiscalizações resgataram 324 trabalhadores. O caso chegou à vara do trabalho de colíder por meio de uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho. Além da condenação pelo dano coletivo, a sentença confirmou a obrigatoriedade da Fazenda de cumprir uma lista de 58 itens determinada pelo TRT de Mato Grosso.